Programação. Já que o assunto é mercado, bora chamar os nossos repórteres. Começando pelo Flamengo, com Pedro Henrique Torre. Pedro, atualização um F5 aí do lado do Flamengo. Bom dia. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, boa tarde também Eugênio, Marra, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Flamengo ainda de férias, né? Só daqui a uma semaninha o pessoal se reapresenta lá no Ninho do Urubu para começar os trabalhos visando 2023, especialmente aquele Mundial ali no início de fevereiro. Ainda sem o Vitor Pereira, com parte da comissão técnica dele que não tem contrato, com o Corinthians, mas o Vitor Pereira mesmo só no início de 2023 por conta desse vínculo com o Corinthians. Flamengo de olho no mercado, especialmente no Gerson. O Flamengo quer contar com o Gerson, sim, para a próxima temporada, mas está difícil. O Flamengo segue em contato com o Olympique de Marseille, mas o Olympique de Marseille bate o pé ali pelos 20 milhões de euros, que é basicamente o que eles pagaram ali, um pouquinho mais contando com os bônus ali, o que eles pagaram pelo Gerson quando levou o Coringa lá em 2021. Então o Flamengo tenta um acordo, os franceses estão duros na queda, 20 milhões de euros o Flamengo não pensa em pagar pelo Coringa, mas tenta amolecer um pouquinho o coração dos franceses, o Gerson também não tinha se representado por lá, então ele tenta também conversar, quer voltar para o Brasil, voltar aqui para o Flamengo, disputar o Mundial, quem sabe, um pouquinho mais à frente, mas é essa a situação situação que está complicando no momento. O Flamengo também busca algumas alternativas aí, por exemplo, para reserva do, do Santos, vamos dizer assim. O Diego Alves ele saiu, encerrou o seu ciclo. O Rossi, goleiro do Boca Juniors que tem contrato até meados de 2023, é uma possibilidade. O Flamengo tem interesse no jogador. Mas espera virar janeiro ali, porque aí pode acertar um pré-contrato, e acertando um pré-contrato fica mais fácil de chegar com boca e tentar negociar uma saída antecipada já para janeiro. Então, Flamengo de olho no mercado, Gerson Ross. E tem mais coisa vindo por aí, a gente tenta descobrir, tenta falar, a gente vai trazendo informações para o fã de esporte.